Lúcio tá mais forte, AD ou mid? Sempre mid, mano. AD hoje em dia tem AD muito roubado. Kaisa, Samira, agora foi bufado de novo. O que mais? AD roubado, esqueci, velho. Jim, Roubado não, porque é AD carry, né? Mas... Acho que o mais roubado hoje em dia é Kaisa mesmo. Kaisa, Félio, pá. Tim, Minha mina postou um story assistindo um filme e logo depois meu melhor amigo postou um também assistindo o mesmo filme com a legenda. Pós-chá. Devo me preocupar? Não, pô Mano, quem nunca assistiu o Filme de conchinha com um amigo Enquanto tomava um chá Essa hora ainda? 9h20 da noite? Porra, horário perfeito Já vê um filminho Depois eles vão ver o quê? Um Big Brother Fica tranquilo, mano Fica tranquilo, velho Vai jogar de quê? Agora eu acho que eu vou jogar uma de... De Ryzen Ryzen de gelinho Gelinho parece estar um item inviável agora, hein, rapaziada Pra quem aí tá acostumado com LoL Mobile Que criaram aí Que você joga sem nenhum item ativo Vai ter que ativar um item agora Que é o gelinho Porque tá forte O primeiro split do ano passado passar não foi pior? Foi. É que, tipo, o time daquele primeiro split, a gente sabia os problemas que a gente tinha, a gente sabia identificar, só que não rolava um desenvolvimento do time, tá ligado? Continuava a mesma coisa. Se eu é perto de tudo, você sabe onde está errando, você sabe onde o time tá errando, só que a gente não conseguia consertar, mano, dentro de jogo. Isso era osso. E foi assustador, não foi? final das contas, foi, foi assustador Você acha que o erro agora é a sinergia por causa do inglês? Não Mano, comunicação não é o principal Tanto que você vai pegar a comunicação tá que eu tô dando um exemplo dos caras bem melhor que a gente Mas você vai pegar a comunicação dos caras da China Que joga com coreano E ninguém sabe falar inglês, ninguém sabe falar chinês e, e os caralho Mano, como se a comunicação dos caras é feia É tipo, gol, go, gol, go, dive, yell Uhul, só grito, tá ligado? O bagulho é muito feio, velho Só que os caras sabem jogar Cada um sabe a função que tem que fazer Na hora certa, no momento certo É dedo de if, também, dedo dif de um pouco. O que tá faltando agora? Cara, pouca coisa, velho. Tipo, citando algumas coisas assim. Comunicação, ar de visão, lane phase, dedo, mid jungle, top jungle, bot jungle, invade, objetivo, team fight. Mas é bom que a gente reconhece. O bom é que a gente reconhece e sabe onde tá errando, né? É o mais importante. É isso, o cara guardou no meio da lane É um Graves? Deve ter começado no Red, né velho Se tiver aqui, level 2 aqui, paciência Guardar pro bot, meu bot tá pressionando full lá Quero deixar eles tomar gank Cara, caça de Ignite, moleque Graves. Bot, cuidado. Ele tá sem flash agora. Tentar fazer a play em algum lugar com esse aí, meu level 6 aqui agora, velho. Mano, se ele morrer, acabou o jogo dele, velho. Acabou o jogo dele. Olha a wave que ele vai perder, rapaziada. Se ele morre de novo vai ser é engraçado. Se pai ele achou que tava sem mana pra nada. Mano, para que podia pular no caçadinho? Te lembra do seu Rise contra o Cork do mid do robô na CNB? Esquece essa porra aí, meu irmão. Esquece essa parada. Nossa, aquele joguinho eu joguei. Mano, sério mesmo. Acho que eu... Nossa, velho. Foi um dos meus piores jogos aqui lá, velho. Sério mesmo. Na minha carreira. Ah, <risos> final do CBLOL, Lúcia. <risos> Sim, pior que essa. Mano, sabe o que é engraçado? Que eu perdi de Lúcia na final do CBLOL. Mas que eu fiquei 0-7 foi de Oriana, velho. Final do CBLOL não foi ruim? É, mas não foi bom também, né? Mano, só tacar o Herald mid, velho. Taca a mid que é sucesso. Ele vai querer tacar bot? Vai fazer uma baguncinha, a bot e depois vai tacar a mid, se pá. Vamos ver. É, bot também é bom porque é um lúcio contra o 3Z. Essa gente tá rotando, agora eu vou puxar outra mídia e vai perder mais mina ainda, velho. Já tá atrás. Na real, o bot já vai cair, eu vou continuar pressionando esse maluquinho aqui. Ele tá de ignite, mano. Leva a torre, 1v1. Bom nesse item de JN que dá pra usar em toda a wave, praticamente, velho. 20 segundos é um cuidado muito baixo. não tem que dar stun, velho. Cagaram o GLP? Mano, foi bufado agora, velho. Esse pata é good. Tá good. Ô, porra! Não consigo clicar. Ah. Cara, fui honrado pelo Chaco. Cara, é um deus. Dois meses vendo essa gamepla impressionante capa. É, bom timing. O pior que o Chaco deu uns dano ali também, né, mano? E ficou louco, ficou louco Zonias ou Banshee esse jogo? Fiz a questão Ficou de Zonias, velho. Ficou de zônias. O caçadinho tá muito fraco, mano. mano Vai ter Drake agora, hein, velho Dragzinho 20, hein, rapaziada Se prepara que vai ter porrada Porrada vai estancar nesse Drake aqui Porrada vai estancar Tancou pro lado dos cara A Irelia tem ult ainda, pode querer me dar um win bot Ela tem Ninja Tab, de Mercury talvez ela não me matasse, Ninja Tab não é. Negatron, Negatron, não, não, não, não, não tinha isso aqui não, porra Não tinha isso aqui, não tinha isso aqui, né Roubou, roubou, robô, roubou, robô, robô, na moral A capinha foi maldosa, velho 20 bots. Acho que eu ligo? Você acha que eu ligo? Eu não ligo Barãozinho nosso agora. Tô forte, hein, moleque. GG, velho. Na dúvida, jungle diff, né? Honrar o jungle. E na palança o Talvez sim, talvez não. Vamos, jo Vamos jogar uma diário? Comprei ideia, velho. Foda-se. Vamos uma diária. Eu trolei. Era pra ter começado de W, velho. Que eu consigo trocar meu Thunderlord. Bem fácil no cara. O cara tá de ignite. Corajoso. Eu tava na final de 2016 Torci demais por ti Espero te ver de novo em uma final Mano, eu quase lancei O Tilep aqui, mano Porque eu aper fiquei apertando o F como se tivesse Ignite, cara. Se tivesse o um Minion ali perto Eu ia lançar o Tilep, mano Se eu fosse fazer Gota, eu teria feito, tinha que ter feito Um primeiro back. Agora já tá tarde Eu acho que não é bom também. Vou só fazer gelinho Esse jogo aqui. Eu devia ter saído de Doran Sing Também. Ai, ai, ai onde de poção. Mas, a área que eu vi jogando na leque, ela upou o W do segundo, eu vou testar. Ela ah, não upou velho. Caralho. É, fica de gracinha aí, besta. Fica de gracinha. O cara deu predict, velho Salve, meu lindo Boa noite Game hoje foi muito bom Bora pra mais uma semana 2x0 Nice, nice, nice Peguei meu itemzinho já, velho Ah, ele tá no meta? Não, tô, tô só no roleplay aqui, velho Fala a real Tem um pessoal jogando aí, mas tipo... Dá pra usar, tá ligado? Dá pra usar meu Deus, olha esse. Que isso? Que isso? Jonathan cê. Você... Ah, não vi essa caixa do Vega, cara. Cara, vocês viram essa. Eu não vi, velho. Eu tava olhando a real, não vi minha tela, mano. Que merda. Potinando esse caras, tá muito forte. Veiguinha forte. Caralho, shenzada. Meu shape não dá dano, shenzada, se não... Ah, se meu shape não desse dano, velho. Se fosse a área de 2014, que você ligava o W e ult matava todo mundo, era pente. O salário pela real tá meu deus Ai, CC! A caixa morreu. A gente não ganha, velho, sem a caixa Sem a caixa não dá, velho. Ai, tentei roubar. Morri. É GG agora, provavelmente, mano. Não, acabou o jogo. Olha lá. É, na zona eu dou dano. Na zona eu dou dano. Acertando todas as skills do jogo. De menos que eu dando que é a Kaiça ainda.